Bem-vindos aos Dias de Bricolage da Rua Merlin. O meu nome é da Costa e trabalho na Corep Ibérica, uma empresa uh, situada na zona centro. É uma empresa de iluminação e abajurs. E estou aqui hoje para, para lhes mostrar, para vos mostrar como é que podem improvisar ou como é que podem renovar abajures em casa. Uh, vou começar por este abajur, por um abajur feito em corda de algodão portanto temos aqui corda de algodão aqui que podem comprar na loja da Alroa Merlin eu hoje vou, vou fazer um com corda de algodão preta começamos por dar um nó aqui nesta parte e depois vamos pegar aqui esta parte do novelo e vamos enrolar aqui e aqui damos novamente mais uma volta e depois vem abaixo esta ponta fica para aqui, aqui faz exatamente o mesmo portanto vem abaixo, roda uma vez e vem para cima, aqui dá uma volta, roda novamente e vem por baixo, aqui, novamente a mesma coisa, assim, vão ajustando, vão apertando que é para depois ficar assim juntinho não apertem muito para depois também para que a cabeça e o ar não fiquem demasiado, demasiado apertados o que vai dar depois uma, uma sensação que o, o abajur está ao lado e não há necessidade portanto aqui já demos uma volta damos novamente sim e volta para cima sim, ajustam Apertam, isto tem que vir para aqui, aqui dá novamente a volta e vem para baixo, enrola novamente, enrola e vem para cima, assim, uma volta, baixo, uma volta, cima. outra volta e agora assim ok agora vem para baixo aperta mais um pouco que é para depois ficar assim unido tem que ter atenção às voltas que se dá Uma. Para baixo, assim. pronto, consecutivamente até acabar o abajur, quando se por acaso acabar aqui numa ponta, imaginemos que acabaria aqui, eu cortaria esta ponta, cozeria, ops, cozeria estas duas pontas e continuaria o trabalho sempre até ao fim, no final. Vão ficar com o abajur assim, feito desta forma, fica muito bonito e assim se percebe o trabalho que é feito, ok? Esta é uma ideia para, para uma renovação. Depois também trago aqui outra ideia com ráfia, que também podem adquirir aqui na na Lujá Merlin. Eu aqui dou um nó, tenho uma ponta com 6 cm, esta ponta aqui tem que ter 6 cm sempre. 6, ou se quiserem pôr uma ponta mais pequena, quatro, conforme, conforme desejarem, portanto agarram aqui na ráfia, assim, eu vou fazer aqui desta parte já está aqui começado, assim, e aqui dão um nó, um nó cego normal. Juntam aqui e depois medem aqui os 6 centímetros com a fita métrica, sensivelmente será aqui. Cortam aqui com 6 centímetros, novamente eu vou fazer assim, passa a ponta por aqui bem esticadinho, tem que ficar bem esticado esta ponta depois vão, vão juntando assim e por esta ponta aqui que cortaram fazem o tamanho da outra portanto assim vou fazer mais uma vez Atenção que é para a ponta não fugir e vir para o meio. Assim. E juntam novamente. No final vão ficar com um abajur deste, com este aspecto assim, fica assim, muito bonito, natural e barato. Agora um abajur com papel de parede, Imaginam, imaginemos que remodelaram a sala, que tem alguns abajures que ainda estão bons, mas que querem dar, querem combinar, vamos lá querem combinar os padrões e então eu escolhi um papel de parede aqui da loja da Lois Merlin, este papel de parede, temos aqui um abajur com 20 cm de diâmetro, portanto vamos ter que fazer as medições, medimos a altura do abajur que tem 15 cm ok e tendo o diâmetro de 20, multiplicam por 3,14, o que vai-vos vai dar depois o, o, o total de papel que tem que colocar. Portanto, nós vamos precisar de 65 cm, portanto 20 vezes 3,14 vai dar sensivelmente 62 ou 63 cm. Vamos cortar o papel de parede, com 65 cm para quê? para que depois possamos fazer aqui esta dobra, colocamos fita a dupla face aqui numa das pontas, viramos e depois voltamos a colocar aqui que é para depois fazermos o fecho aqui fazemos o seguinte fazemos a portanto temos aqui temos 15 cm de altura da abajur, vamos cortar um tecido com a altura de 18 porquê? para quê? para deixar um espaço aqui, uma margem de 1,5 um, um de cada lado e porquê? porque o papel de parede, como nós sabemos, é sempre muito complicado de pôr eu até poderia co cortá-lo à medida, mas depois na, na altura do de, de, de, de confeccionar iria ser complicado de o colocar então eu ponho sempre uma margem de 1,5 um que é para dar um pouco mais de à vontade para depois fazermos as coisas portanto vamos utilizar a cola spray que temos aqui da loja eu tenho esta que é própria vamos e vamos fazer isto e depois também do abajur Deixa E agora começamos, colocamos esta bainha aqui na parte da bainha do abajur assim, tentamos colocar entre as marcas que se fez Ups. Vou assim fazer isto, vamos fazer assim, vamos virar para aqui. Colocamos ali e agora fazendo alguma pressão que é para a cola aderir. Pronto, ele não ficou aqui certo, mas isso depois nós vamos cortar. Colocamos esta parte aqui por baixo e agora ajeitamos o papel, alisamos, tiramos as, as rugas, assim, perfeitinho. E agora com uma tesoura tiramos o excesso. Assim aqui rente, sim, aqui vemos se há aqui alguma coisa assim o excesso. E o mesmo aqui deste lado, abrimos um pouco Depois, com uma fita adesiva branca, desculpa. Portanto, medimos também 65 cm. Oh, quem sabe, se calhar um pouquinho mais, pomos 68 por ou 68, sim para termos uma margem de erro para o caso de alguma coisa correr mal assim. e começamos aqui de uma ponta isto ainda se pode levantar eu depois já explico porquê começamos aqui desta ponta Tentamos colocar mais ou menos ao meio da fita, mais ou menos, nunca é muito fácil e vamos colocando a fita assim ao redor do abajur, damos a volta toda aqui, cortamos mais esta pontinha aqui assim que é para não ficar uma ponta tão comprida e começamos a colocá-la assim juntinho aqui ao ferro, vamos pressionando assim com o dedo, com os dedos Aqui tentamos fazer com que a fita fique aqui certinha uma com a outra, fechamos e com uma espátula com esta espátula que deverá ser aqui as pontas arredondadas se tiverem a possibilidade em casa de arredondar estas pontas melhor porque também se for com a ponta depois vai rasgar os tecidos eu tenho esta já com as pontas arredondadas e vou colocar esta fita adesiva vou colocá-la aqui para dentro assim também é possível fazer com a unha que às vezes até se torna mais prático, vão esticando assim, aqui assim que com a unha que é pela pressionar que é para a fita agarrar aqui ao aro do abajur e depois fazem exatamente o mesmo na parte do aro voltam a medir 65 ou 68 é melhor Temos novamente aqui. Cortam aqui o excesso novamente e aqui não sei se lembram mas havia um pouco mais de fita dupla face aqui retiram a fitinha esta fita aqui protetora e colam que é para fechar esta passa para aqui, esta vem para cima, pressionam que é para fechar bem e novamente o mesmo processo, assim com a unha esticam bem a fita, assim Esta fita o que tenho bom é que vai dando sempre para ajeitar enquanto está fresca ok, assim, assim, isto não é fácil, portanto assim, isto assim desta maneira, Assim com a unha, sempre e vou lá, temos um novo abajur, está bem? Este com papel de parede. Outra sugestão que eu vos vou deixar é com tecido, Tomando sempre a mesma atitude, portanto, temos um abajur com fazemos exatamente as mesmas medições, portanto 65 de comprido com 18 de largo, 15 da altura do abajur e 1,5 para cada bainha e também aqui o processo de, é exatamente o mesmo spray cola no tecido E no abajur. Vamos um esticar bem. Ali, e assim aqui é é, mais ou menos. Pronto. E fazemos exatamente como fizemos com o papel de parede: rodamos. aqui temos que esticar um pouco rodamos, rodamos vamos tentando sempre manter a mesma linha ter sempre estas duas linhas aqui para que o tecido fique direito e vamos esticando esticando, esticando assim, para ele ficar bem esticadinho bem esticado e agora vamos começar aqui este processo isto tem que se esticar bem Agora vamos, aqui na zona da cabeça, esta porcaria, temos estes ferrinhos aqui, temos que cortar o tecido assim, aquela parte ali está em aberto, assim e assim. Eu vou tirar já esta fita, que é para fechar, assim agora com a super cola três, vamos. Começamos aqui pela zona do aro, que é sempre mais fácil. Começamos aqui pela costura, colocamos aqui assim um pinguinho de super cola 3, assim aqui ao redor do aro e depois com a unha compomos, assim, compomos aqui para dentro e com a ajuda da espátula empurramos o tecido. Para dentro do aro, assim sempre, assim colocamos mais um pouquinho de super cola, nunca pôr muita, nem pronto, colocar sempre uns, um, só um pingo de cola para conseguir colar o tecido aqui ao aro damos aqui, portanto fazemos aqui este processo todo ao redor do, do aro e depois ao redor da cabeça e eu aqui passo a explicar aqui nesta zona colocam aqui por exemplo aqui um pouquinho de cola e com a unha volta, ajeitam aqui assim e depois com a espátula por dentro voltam a empurrar o tecido Para fechar, um pinguinho ali, puxam bem, Eu aqui estou com alguma dificuldade, estamos a puxar, assim, e ajeitam aqui, aqui, assim o fecho, e depois com a tesoura só ver algum excesso de tecido, cortam. No final, vão ficar com o abajur, com este aspecto. Um novo abajur, uma nova roupagem, uma nova decoração. Espero que tenham gostado destas ideias, está bem? Que nos acompanhem no, nas redes sociais e também no nosso canal do Youtube. E espero que tenham gostado. Até uma próxima e juntos pela paixão de fazer.